Beleza meu povo, hoje a gente vai falar sobre o filme Adão Negro do The Rock Completo com spoilers, tá bom? A minha análise vai ser dessa vez Então assim, já se prepara, porque nesse vídeo aqui eu vou contar cenas do filme Eu vou contar até sobre a cena pós-crédito depois, beleza? Mas, vamos por partes, tá bom? Porque eu não quero, no caso, estragar a surpresa pra algumas pessoas ainda não, beleza? Então, sem mais alonga, bora pra nossa crítica Now I kneel before no é que vocês queridos, Eu é que vocês estão? Eu sou o Gabriel e sejam a mais um vídeo a meu canal Nerd. Bom gente, vamos começar de cara já, passando para vocês que eu gostei do filme, eu um filme muito legal, por mais que ele tenha um roteiro, né, uma, uma estrutura roteiro roteiro de uma mais dos roteiro de filme mais dos anos 2008, entendeu? Tipo um homem de ferro, é, eu Tipo acho bit of a little bit of acho little bit foi muito little bit of a little bit eu, infelizmente, não consegui me apegar muito, de A mitologia do personagem no filme, na verdade, de todos os personagens no filme, infelizmente, eu não me apeguei muito. E teve alguns personagens que eu realmente acho que não precisavam estar no filme, mas só tão mesmo para poder complementar a história, entendeu? Por exemplo, a Isis, né, que é a mulher que ressuscita, na verdade, o Adão Negro no filme, e o filho dela, entendeu? Esses dois personagens, na minha opinião, são esquecíveis completamente, Entendeu? Na verdade, assim, metade dos problemas só acontecem no filme por causa deles, pra falar a verdade, tá? O filme tem mais ou menos umas duas horinhas de duração, então o filme é bem curto, sabe? É quase um Liga da Justiça de 2017. A diferença que o Liga da Justiça de 2017, pra mim, é inassistível hoje em dia. Já o Adão Negro, não, cara. Eu consigo ver ele várias vezes tranquilamente ainda. Eu consegui reconhecer o The Rock, né, no, fazendo o Adão Negro, mas assim... Em certos momentos, o The Rock desaparecia e eu só enxergava o Adão Negro, cara... Tem algumas cenas, cara, infelizmente, que são feitas em câmera lenta e que nem todas ficam legais. E eu não reconheci, entendeu? Porque o The Rock, cara, ele tá tão gigante, cara, no personagem. Ele deve tá pesando sei lá quantos quilos, vai só de puro músculo. Que daqui a pouco, se ele malhar mais um pouco, acho que ele literalmente vira uma montanha. Eu achei incrível, tanto na interpretação dele física, quanto também na, na interpretação, sabe... É, emocional, sabe, o que o personagem tem, porque ele é um personagem, na verdade, que é muito criado à base mesmo da, da vingança, entendeu, e do ódio que ele possui. Tanto que um dos discursos dele, né, que ele fala que o poder dele é nascido da fúria, sabe, eu acho que coube muito com o personagem, eu acho que eu coube muito com o personagem de verdade. Só que acontece, é, tem um probleminha mesmo que aconteceu, que foi na parte do marketing desse filme, que é o que Eles contam pra gente no filme A Origem que, na verdade, quem veio primeiro e quem foi escolhido, na verdade, pelo Mago Shazam e pelos outros deuses... Foi, na verdade, o Hurut, que é o filho do Tet Adam, entendeu? Só que acontece... Nos trailers, já mostra pra gente o Hurut nos braços do Tet Adam já transformado. Então isso, cara, na minha opinião, estragou muito as surpresas. Porque se não tivesse mostrado monstro dessa cena aí... não tivesse dado de colocado o diálogo onde ele fala... Meu filho sacrificou a vida dele pra poder me salvar... Isso talvez teria sido, na minha opinião, um puta de um plot twist muito bem feito. Mas, infelizmente, eles estragaram essa reviravolta com o um filme direto, entendeu? Porque, realmente, eu, eu vou falar a de vocês, cara. Eu me esqueci na hora que eu vi o filme. Porque, assim, quando um filho dele vai lá escolhido e se transforma no campeão, eu realmente achei, puta. Então, o Adão Negro, ele é uma criança nesse filme também. Por isso que ele tem tanto ódio, entendeu? Porque ele é uma pessoa que revolta contra o próprio sistema de Kandak, né? Mas não... Eu acho que teria sido, na verdade, até muito mais legal ainda, entendeu? Se tivesse sido, na verdade, um molequinho ser, na verdade, o um Adão Negro. Pra poder realmente parecer um pouquinho, na realidade, com o Shazam, entendeu? Por mais que, infelizmente, teria esse negócio aí, entendeu? Mas, no geral, cara, eu acho que ficou muito legal, entendeu? A, a ideia, entendeu? De colocarem, realmente, a origem dos Novos 52, né? Na verdade, eles pegarem inspirações na origem dos Novos 52, né? Que o Adão Negro, na verdade, o Tete Adam... Seria na verdade sobrinho do verdadeiro campeão dos, do Mago Shazam, né? E simplesmente que ele matou o sobrinho pra poder pegar todo o poder pra ele e governar a Kandaki depois, né? Mas assim, eu achei muito interessante, cara. Só que assim, vamos falar agora então sobre a Sociedade da Justiça, né? A gente não pode deixar de falar dela. É, infelizmente, eu, eu fiquei um pouco triste, cara. Porque eu tava esperando tanto, cara, do Gavião Negro, cara. Eu tava esperando tanto. Eu e meu primo, a gente conversou por dias. Volando ideias de como que poderia ser A abordagem do Gavião Negro nesse filme Antes do filme sair E quando eu entrei na sala do cinema e eu vi cara Ele apanhando toda hora do Gavião Do Adão Negro Eu fiquei tão triste cara nesse momento Só que assim, é, eu não vou mentir não cara Eu gostei do personagem, gostei pra caramba Achei demais a interpretação do Aldrich Rod E ele consegue realmente cara Dar uma, uma cara mais sisuda, entendeu, pro Gavião Negro Eu gostei disso aí Só que ele me deixou um pouco a desejar entendeu Principalmente no fato de que eles cometeram a maior gafe na minha opinião, do filme inteiro. Que é não desenvolver a Sociedade da Justiça da maneira que deveria ter sido desenvolvida. Os 10 minutinhos a mais de filme só já eram o suficiente pra poder desenvolver cada um dos quatro membros principais do filme, entendeu? Porque, na minha opinião, acho que ficou muito jogado, sabe? Porque eles, no caso, dão uma resumida de leve em que, que é cada personagem. E eu, infelizmente, não gostei disso aí, entendeu? Porque, assim... Infelizmente, também tem outra questão. Esse filme foi cercado por uma pequena polêmica, entendeu? Que teve um youtuber brasileiro. Eles falaram uma frase, cara, que soou muito preconceituosa, na realidade, até, entendeu? Por mais que depois eu tenha entendido também o que, que ele quis dizer. Eu acho que isso aí poderia ser muito evitado se no filme tivessem, pelo menos, dado uma história de origem pro Gavião Negro. Porque essa polêmica envolve o Gavião Negro pelo fato de que ele é um homem negro que ganhou uma mansão no filme inteiro. E que tem todos os equipamentos do mundo e que se bobear até mais rico do que o Bruce Wayne ele é. Entendeu? E isso faltou explicação para algumas pessoas. Na verdade, é sim. Para mim, gente, eu não estranhei, na verdade, por quê? Porque eu já tinha, quando eu entrei na sessão do cinema, eu já pensei na minha cabeça já. Provavelmente a origem que eles vão usar do Gavião Negro, se ele realmente for bilionário, como eu tô achando, deve ser o quê? Deve ser porque ele é realmente um Tanargariano, ou seja, ele é um ser de outro planeta... E veio pro planeta Terra na época egípcia, ou talvez uma época um pouquinho mais para frente. E foi aos, aos poucos ganhando muitos bens, acumulando muita riqueza. Onde numa realidade atual, ele consegue ter do bom e do melhor. Eu achei sempre que era essa a origem dele. Só que no filme, eles não falam nada, entendeu? Não contam nada sobre os outros membros também da sociedade da justiça. Por exemplo, o Alan Scott. Entendeu? O Alan Scott não é nem sequer mencionado no filme, cara. O primeiro Lanterna Verde de todos os tempos. A gente não tem menções sequer também ao Jay Garrick ou, sei lá, a um Flash que tenha vindo antes, sabe? Tudo bem que a Liga da Justiça, né? Ela já tem o Flash, né? E provavelmente também vai ter mais pra frente um Lanterna Verde. Mas, assim, são menções, cara, que matariam nem um pouco, entendeu? Os fãs. Entendeu? A gente agradeceria mais ainda. Mas, infelizmente, ficou de fora. Assim, é... O Adão Negro... Com a, a relação, cara, do Adão Negro com o Senhor Destino, na minha opinião, foi uma das melhores coisas do filme inteiro. Porque o Senhor Destino, na minha opinião, eu enxerguei muito mais a ele como uma figura paterna, entendeu, pro Tete Adam. Porque quando eu fiquei sabendo que o Pierce Brosnan, ele ia fazer o Senhor Destino, eu falei, já tá aí, mano, já venceu já o filme, já. Pra mim, o melhor, filme do, o melhor personagem do filme depois do Adão Negro é o Senhor Destino. Porque o Percy Brosnan, ele pegou muitas ideias que o Doutor Estranho tem na Marvel e colocou na versão dele. E ficou muito elegante. A voz dele em inglês já é muito de presença, já dá muita presença. Então eu gostei demais do personagem inteiro. O traje dele ficou perfeito. Infelizmente eu senti um pouquinho falta dos olhos dourados, né, brilhando. Mas no final do filme eles dão uma referenciazinha com os olhos aparecendo no capacete. Mas no geral eu acho que o figurante dele ficou incrível. A Ciclone, infelizmente, foi uma personagem desperdiçada, entendeu? Porque por mais que é dito pra gente que ela é uma personagem que é ultra inteligente, ela não tem quase uma fala no filme direito, né? E, o, infelizmente, o Atom Smasher, cara, que é um personagem que podia ter um potencial vilão também, mais pra frente, ele foi muito desperdiçado sendo colocado como um personagem idiota só no filme, entendeu? Ele Na verdade, ele vir, na verdade assim, ele virou a versão da Marvel do Homem-Formiga, literalmente. Ele é o Homem-Formiga da Marvel. E eu achei, da DC... Ele é o Homem-Formiga da DC, cara, e eu achei muito, muito broxante isso aí, cara, no fato, no final. Vamos falar um pouquinho sobre o vilão. Cara, o Sabak. ele é um vilão que tinha um potencial pra ser muito bom. Tinha, mas com toda certeza. Porque, cara, ele é a versão demoníaca do Shazam, cara. Enquanto o Adão Negro e o Shazam, eles são nomes de deuses, eles são amalgamas de nomes de deuses, o Sabak ele é de demônios. Entendeu? Então eu acho que tinha um potencial muito grande pra ser um negócio muito legal Mas, na minha opinião, cara Infelizmente, só é ridículo, na minha opinião Entendeu? Só faltou mesmo um rabinho de seto e um tridente pra poder realmente virar um diabo é, estereotipado, tá ligado, cara? Infelizmente, o vilão, de qualquer forma, ele já é fraco, entendeu? Na minha opinião O vilão, de qualquer forma, ele é bem fraco no filme Porque ele não tem nem um sequer tipo de desenvolvimento direito, tá? Vamos falar um pouquinho agora sobre as cenas pós-crédito do filme, né? Só tem uma cena pós-crédito, tanto que eu fiquei até o final e eu quase fui xingado pelo pessoal do cinema porque eu não queria sair, né? E, assim, só tem uma cena pós-crédito e é a cena que todo mundo já sabe, né? Que vazou há muito tempo atrás já, né? Que é a Amanda Waller falando pro Adão Negro que se ele não ficar na linha em Kandak, ela vai chamar ajuda e a ajuda realmente aparece no final do filme. Que é o Henry Cavill voltando como Superman. Só que dessa vez, com a trilha sonora do John Williams original... Com também o rabinho na, no cabelo dele. E olhos azuis. Então, tipo assim, cara. Eu achei muito bom. Além também do fato. Além também do fato de que ele tá com o traje do Homem de Aço. Só que um pouquinho mais brilhante. E eu não gostei muito do laranja que tacaram no símbolo dele agora, não. Que trocaram o amarelo por um laranja de que quase cega. Entendeu? Mas tirando isso, eu achei incrível, cara. Então, assim, né. Em breve, eu espero muito que a gente tenha um Shazam 3. Ou, sei lá. Um filme do Superman, onde a gente tenha um confronto do Adão Negro contra o Shazam e o Superman. Pra fazer referência àquela animação lá, que há muitos anos atrás pra gente, né? Porque isso tem que acontecer, cara. Isso tem que acontecer, os fãs querem. E o próprio The Rock falou, a gente vai começar a ouvir mais os fãs. Então assim, eu quero uma luta do Superman contra o Adão Negro. A nota pro filme Adão Negro, da DC Comics, é nota 8 de 10. Tá, é um filme muito legal, recomendo muito pra você que não viu filme ainda, mas vai ver, cara, de qualquer forma, entendeu? Porque vale cada centavo do seu dinheiro, beleza? Então é isso, eu deixo vocês por esse vídeo aqui agora, eu vejo vocês num próximo vídeo na realidade até. Falou, valeu e até a próxima.